Chegamos em Santiago do Chile. Essa foi a primeira viagem internacional que a gente fez pelo Projeto Num Pulo e agora a gente está aqui de volta para mostrar para vocês um pouquinho de Santiago que a gente sabe que tem entre os destinos mais preferidos aí do Brasil para poder vir fazer suas primeiras viagens internacionais ou mesmo vir conhecer porque a cidade é muito bacana. Santiago é um destino super completo a gente, tem muita coisa para conhecer e fazer na cidade e tem muita coisa para fazer em volta dela também, a gente Exatamente. vai mostrar tudo isso, tem neve, Vai ter passeios aqui em Santiago, em Valparaíso e Vinha Del Mar. Então se preparem que vai ter bastante coisa. A gente já tá no nosso quinto dia da viagem, mas a gente vai mostrar a primeira cidade para vocês. Nós já fizemos os passeios de Neves, nós já conhecemos Valparaíso isso. e Vinha Del Mar, mas isso vai ficar para o segundo e para o terceiro episódio. Então, Santiago, vão ter três episódios. Já se inscreve no canal, já fica ligado para não perder os próximos episódios, porque tem tá muito conteúdo muito legal. Muito legal, gente. Muito bacana. Mesmo. E a gente está indo agora encontrar a Ju. Do Explora Chile, que é quem trouxe a gente para essa viagem, ajudou a montar todos esses roteiros maravilhosos e eles são especialistas em Santiago. É isso aí. Além de serem brasileiros também, então, que já é ótimo. Já você vai ajuda sair, muito é, vai sair quem... do Brasil, não sabe falar espanhol. Então a gente vai deixar aqui na descrição os links para vocês acharem eles. Então vamos lá, começar os nossos passeios aqui pro Santiago. Bora! Oi. <risos> tudo bom? É. Tudo ótimo! E aí, Ju, tudo bom? E aí, bom? gente? Uma delícia. Hoje. Vamos, vamos conhecer vamos. essa. Essa cidade linda, com esse casal maravilhoso, dando pulinhos Show. por aí. <risos> o nosso primeiro passeio vai ser aqui no Palácio de la Moneda. E além dele ser lindo, já é muito legal de fotografar e tudo, existe a troca de guarda, que é um evento, tá galera? Né? Isso, é. a troca de guarda acontece em dias alternados e essa troca acontece que é porque a, a guarda do governo aqui vai precisar mudar e eles fazem um grande evento para mudar a guarda que cuida do palácio. Legal. E aí acontece um dia sim, um dia não. E tem um calendário lá no Insta do Explora Chile, que vai ser deixado aqui. lá na descrição já, galera. Não, é isso. E acontece dia de semana às 10 horas da manhã e nos finais de semana e feriados às 11 horas. A alta temporada de é chegar Cedo, porque fica sim. cheio de gente. Bacana. Gente, a gente vai mostrar o tanto de gente que tem aqui, tudo brasileiro, tá lotado, mas vamos ver assistir essa guarda. E é legal que a, eles tocam músicas brasileiras, né? Na banda da sim, guarda. Sim, fazem uma homenagem pra gente, já que o né, público tá cheio de é brasileiro. enorme. Enorme, enorme. Vamos lá então conhecer? Legal, vamos Vamos embora. Lá. eu Tô esquentando minha mão aqui. É... Não, mas... Tá bom. Não, mas... Tá bom. Não, mas... é. Vem, não. Vem, não. Vem. Gente, cachorro em Santiago, no geral, já é uma atração. Ela, porque os cachorros de rua já são bem cuidados. Agora é vídeo. R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& dentro do carro da polícia tem sete policiais falando no rádio pegando a imagem do drone com cara séria Nossa, que alegria Estou livre, não aconteceu nada, está tudo bem, não fui preso. O drone também está comigo, não perdemos o drone. E eles tiveram que pegar vários dados para poder certificar que eu não estava fazendo nada de errado. Depois que eles viram que eu estava só filmando porque era um turista, eles liberaram. E agora está tudo bem galera, não perdemos o drone e não estou preso. Eu sou a única pessoa sensata que não está bem humorada com essa situação. <risos> Uma das coisas que a gente gosta de fazer quando a gente está numa cidade é passar pelo centro. Porque normalmente tem as construções mais antigas, icônicas da cidade. E também é um jeito de você ver um pouquinho da cultura, das pessoas, então passear pelo centro é um jeito bem legal. vocês viram foi autuado por estar levantando um drone e por isso a gente perdeu muito tempo ali com os policiais, eles foram super educados e solícitos mas tinha um monte de coisas burocráticas que eles tinham que fazer porque tinha que ver se eu não era um espião ou eu não estava filmando algo proibido ali, então gastamos muito tempo ali, eles checaram tudo, olharam todos os arquivos que eu filmei, pegaram todos os meus dados para depois me liberar. E agora como a gente perdeu um tempo a gente já vai direto para a vinícola pra gente poder mostrar para vocês como é conhecer uma vinícola aqui, que é um dos passeios super tradicionais também para quem vem em Santiago. Passado o susto, agora bora para a vinícola e experimentar uns vinhos. E estamos aqui na vinícola Indurraga. Eu juro que eu não sei se eu estou falando esse nome certo. Tá certo, é Undurraga. Vinha Undurraga. Pode ser que seja Undurraga, né? Undurraga, eu não sei falar. Undurraga. Undurraga. <risos> Undurraga. O Chile é um dos principais países do mundo que tem ótimos vinhos e é Sem super dúvida. reconhecido. Então, se vocês vierem visitar Santiago, vale muito a pena vir visitar uma vinícola. Tem um monte. Um tem monte. várias, são muitos. Várias. É. E aí vocês podem escolher, geralmente os passeios envolvem degustação, eles explicam como é a produção dos vinhos, é super legal. A gente veio aqui hoje na vinha Um Undurraga. Undurraga. Undurraga, não sei falar. <risos> Bom, gente, a nossa relação com bebida é que a gente não bebe, sabe? Mas... A gente bebe vinho. É, verdade. A gente abre essa exceção. Praticamente é. só vinho, né? A gente não bebe quase mais nada. Praticamente só vinho. A gente gosta bastante de vinho, todos os tipos, mais os tintos. É, conhecidos pelo, pelos brasileiros como vinhos secos, vinhos fortes, esse que a gente gosta. E no geral a gente não bebe muito, quase nada, mas o vinho sempre tem um espaço especial aqui no nosso peito. que legal que a gente descobriu aqui, é que apesar dos vinhos Dom do Andorraga não serem orgânicos, que é muito difícil produzir vinho orgânico em larga escala, assim é complicado, mas eles não levam pesticida, não põe pesticida nas uvas. Isso é bom. Isso é bom. <risos> Isso é bem bom. não reserva até um ano e reserva até oito meses. A Paula, que é a especialista de vinho aqui do casal, viu? <risos> achei muito bom. Ele é bem cítrico mesmo, igual ele falou. É um pouco diferente de vinhos brancos, né? Um pouco doce. Gente, eu odeio vinho doce com força. Esse, aqui é Esse não é doce? Não. não é. Curtiu muito conhecer a Undurraga. Eu achei vinhos muito bons, inclusive. E a vinícola é linda. E uma dica para vocês que vierem em Chile e gostam de vinho, saibam que vocês podem levar de volta para o Brasil apenas em voos diretos. Quatro garrafas em bagagem de mão e até dez em bagagem despachada. Fica a dica aí. Bom dia! Bom dia! Vamos começar o nosso segundo dia em Santiago e o último dia da viagem. Isso aí! E a gente acabou de sair do hotel aqui, né? A gente está hospedado é, bem af... no ponto turístico. Afinal de contas, o nosso hotel é um ponto turístico. É. <risos> Essa rua que a gente está aqui, o cruzamento da Rua Londres com a Rua Paris, é um cruzamento famoso, é uma rua cheia de prédios bem antigos, incluindo o nosso hotel, que é um edifício bem antigo. E todo mundo vem aqui fazer foto, tanto que hoje tá rolando uma gravação aqui da Marca. É uma gravação. Acho que é Marca de Moda. Acho Deve tá. ser, super profissional. <risos> Enfim, e, ele, e o bom é que ele tá assim, gente, perto de tudo do centro de Santiago. A gente tá a 10 minutos da Plaza, né, da plaza de Armas, é tudo perto, do restaurante, tudo que vocês imaginarem. E aí, vamos mostrar um pouquinho então aqui da Londres-Paris ou Paris-Londres e depois continuar o nosso passeio por Santiago. E Hotel Vegas, prazer. <risos> Oh, oh. oh no, a tomando por noches enteras, tratando de sacar tu amor, pero eso me desespera, me desespera por culpa de todo. Fecharam e agora a gente pode andar aqui à vontade. É uma rua de pedestres e é o lugar perfeito para fazer foto Eu rico, pido, juro que outros como quiera, que de quando Tchau, praça da cidade e aqui tem todos os prédios importantes como prefeitura, tem vários museus, tem correio, enfim, todos catedral. Os prédios, a catedral da cidade é aquela ali e a gente tem também a estátua de Pedro Valdívia que é o colonizador de Santiago então essa daqui é a principal praça como vocês podem ver está lotado provavelmente 80% de brasileiros <risos> Já vamos chegar no Cerro Santa Lucia, aqui foi onde a cidade começou a ser construída. Por ser um cerro, por ser alto, você tem uma ótima visão da cidade inteira, então aqui eles começaram a construir e a colonizar a cidade. Hoje é um parque muito legal de visitar, muito bonito, onde não só os turistas vêm, mas também quem mora aqui vem curtir um pouco a cidade aqui no Cerro Santa Lucia. Vamos subir lá em cima para vocês verem como é a vista da cidade. Essa é a parte do bairro mais famosa, que fica mais lotada. Aqui atrás tem um museu, que inclusive quando a gente veio gravar o Num Pulo aqui, ele estava todo verdinho e agora tá todo marronzinho. Claro, agora a gente está no inverno, né? Então ele está todo marronzinho. Isso. E tem essa feirinha que acontece aqui também, não sei exatamente os dias, mas me parece que é todos os dias, ou pelo menos todo final de semana essa feirinha acontece aqui, é, e é uma... fica sempre cheio. É uma área com museus, uma área bem cultural. É tipo um bairro, bairro mais cool de Santiago. Isso é o bairro mais legal de Santiago. <risos> Chegamos aqui no Parque Florestal. A gente vai aproveitar um pouquinho ele, porque saindo daqui a gente ainda tem que pegar o pôr do sol no Sky Costaneira, que é um prédio muito legal. E hoje a gente ainda iria para o Cerro São Cristóvão, mas não vai dar tempo. Mas, mas quem estiver vindo aqui para Santiago é um passeio obrigatório. Tem se que vier ir. Santiago, não deixem de ir no Cerro Santa Lucia e no Cerro São Cristóvão e pegar o funicular no Cerro São Cristóvão, que vai ser bem divertido, vocês vão gostar. Acabou os nossos passeios a pé, a gente vai pegar o metrô e vai piscar a costaneira. E agora, galera, a gente vai fechar o nosso primeiro episódio aqui em Santiago. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido essa cidade linda. E se preparem, porque no próximo vai ter neve. Neve, galera. A gente vai fazer <risos> snowboard, vai brincar um pouquinho na neve. Então, não se esqueça de já se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Deixa, deixa um comentário, like, deixa um o like, tudo que tem que deixar. E a gente se vê por aí. A gente se vê por aí. Tchau. Beijo, <risos> tchau.